Nautilon da massa mesmo, né? Deixa eu pegar o um nautilão da massa aqui. Eu terei minha vingança. Tá, startou... Red, será? Ou foi fake eles? Acho que ele startou Blue, hein, mano? Então, ele vai querer dar o primeiro granque aqui ou ela vai dar três site side? final filhão, vai tomar um daninho aí também. Ai, meu Deus, tomei mais dano do que ele, né, mano? NA trade, viu rapaziada? Fodeu, o nível 2 vai ser se tô conseguindo impor ritmo nenhum aqui. Cancelou o Grab dele, tá bom. Nice flash do. do Ez hein, mano. Olha ele, tá tentando tradear ainda. Eita, o bagulho tá doido, hein, mano. Gastou o Grab, então eu vou dar as caras. Nossa, aí é foda. Tanquear a lança, tem um flash, qualquer coisa. Safe. Ó, oh, a Miyoki, Nidalinha apareceu bem ali. Vi só a pontinha da cabeça dela. Perigoso eu dar face check aqui, mano. Olha ah lá. Dá o dano aí, amigão. Fiz o que eu podia. Mais do que isso, meu boneco não faz. Boa. Nossa, ainda bem que eu consegui dar esse grab no cara, viu, rapaziada? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, oh, mandei bem, hein, mano. Quase. Pô, eu acho que não precisava de nós ficar pra puxar outra, não. Mas agora fodeu. Vamos ter que puxar, velho. Matou? Mais um? Chama! Ó, o Nautilão da massa, hein, mano. A Z tá sem mana, hein, mano. Eu tenho que tomar cuidado, mas não vai ter vantagem de XP, velho. Ou eu dou um all da massa aqui, ó. Ai, ah, eu achei que eu ia pegar nível 6, eu já ia apertar R. Olha ah, que isso, É mais esse cara, velho. Tá doido, amigão. Ai, ah, minha grab só sai agora, filhão. Trolei, velho. Ai, se o Grab sai, boa Mano, eu tô falando, esse EZ ele é... Nossa, ele pegou, mano, ele mata Ó Mano, eu tô falando pra vocês, esse EZ é muito brabo, velho. Esse cara é muito brabo, velho. Tu é muito brabo, velho. vou ter que falar pro cara, mano Eloginho Seu amigo gamer, beleza? Sim, tá. Nossa, olha meu Gragas Ó, peguei Que isso? Não, não, eu não... Deixa eu te dar um pro EZ, mano nice. Eu pego esse cara também falou up não? Nossa, eu pegava muito inteiro velho. Aí, ó. Nossa, que crime, o Zeke, mano. Ah, eu deu outro tá no Minion! Não! Mais um! Ah, não vou ter mana, mano. Mais um, mais um. Flashou, flashou. É Z? É Z? Mano, que isso, galera. Não não não, não, não, não, não, não. Mano, esse EZ é muito bom, velho. O cara é muito bom, velho. Olha isso, mano. Aí ah, eu acho que ele mata nós dois, mano. Aliás, o EZ vai matar ele, vocês estão ligados, né? Esse cara é muito bom, velho. Mano, ele mata nós dois, né, velho? Não é possível, velho. Tem o solar ainda, amigão. Vai. Ah, tá, velho. Achei que essa porra ia matar nós dois, velho. Os caras vibaram, viu? Ó, calecou, mano. Tá corajoso o menino. Nossa! É o Gragolândia. Ó, peguei, peguei. Usei shield. Ó, joguei bem até, tá? Ai, deixa ele bater pra ele curar. Eita. Caramba, mano, mandamos o Trim, hein, mano. O Gragas também, combando todo mundo fofinho. Consegui dar um grab invisível ali, show de bola. Ó, o Geraldo no Chase top. Que isso? Ué. nossa, não tava vendo, aí eu trollei, né? Eu vou dar um R na cabeça desse cara. Não, não, não, não, não. Ah, o Gragas... Tava sentindo o cheirinho da caca, consegui dar um grab ainda Tá bom, pegamos uma torre ali, tá de boa Dá pra ir barum, dá pra ir barum Foda-se, o que que o Mino aqui, hein, velho. Meu Deus, eu tô tendo que proteger meu de um mal fight, velho. Que loucura, né, mano, que vision, né, velho? ó lá véio. Se eu deixar ele sozinho, ele ia ser solado, tá? Mano, é GG, tá? Tem um wave pra dar GG. Dá GG, dá GG, GG. Ai, a caixa vai nascer, não tem como ser GG. Tá, é nossa, é nossa. Ufa, esse grab pegou, meu querido. Chama. Caraca, mano, que esse grab pegou. Redençãozinha pra nós aqui, rapaziada. Só a grupa. Grabzinho de caneco. Beleza, beleza. Olha, ah, é um rapaziada, GG, velho. Jogão, jogão, jogão, mano.